Do jeito que está escrito aí, tanto em inglês quanto no alfabeto fonético internacional. E essa expressão é usada assim com essa ideia de cada louco com a sua mania, gosto não se discute, cada um tem o seu gosto, com essas ideias assim, né? De que cada um tem o seu próprio gosto e cada doido com a sua mania. É essa a ideia dessa expressão. A aplicação numa frase. My father spends all his free time working on his car. Different strokes for different folks, right?